Brasileira Vox Mundi. A Páscoa em Jerusalém, ano 13 d.C. Já estamos chegando. Você deve estar emocionado. Não esqueceu o que vai dizer ao sacerdote. Vamos, vamos indo. Você se sente bem? Eu estou tentando ser respeitoso, já que estamos tão perto do templo. <risos> Acho que Jesus espera uma surpresa. Isso é o máximo. Está muito caro. É tudo o que eu posso. Me oferecer. Eu não posso mais chamar. Ah, então eu não vou levar. Isso é certo. Vou comprar lenha. E enquanto você faz isso, eu vou comprar uma vasilha. Pede, Sileia. Quanto? Quero dois feixes. É uma moeda de prata, hein? Papai, a mamãe disse para levar sal e pão. Está vendo, filho? Hoje temos muitas coisas para carregar. É. Esta aqui é perfeita para o cordeiro da Páscoa e é bem barata. Hum, e quanto custa? <risos> São três moedas. E que tal? Ah, duas. É sua. Cansados? Não deve demorar muito. Né? Que a paz esteja com o Senhor. Eu sou Jesus de Nazaré. Em nome de minha família, eu ofereço este cordeiro como sacrifício para o Senhor. E será aceito. Muito bem. Ele acabou de fazer 12 anos. Tem 12 anos? E já está pronto para se tornar um filho da lei? Eu posso testá-lo? O que há de especial no cordeiro que você nos trouxe? É o melhor que temos, sem marcas nem manchas. E por que você oferece o melhor? Para mostrar a Deus o nosso amor. Bendito, meu menino. Muito bem-vindo. O que devo fazer? O homem que roubava meus carneiros foi preso finalmente. A lei diz que ele deve pagar a você quatro carneiros por cada um que roubou. Esse é o problema. Ele não pode me dar nada. Ele é pobre. Então, a lei manda que ele seja vendido como escravo. Ah, talvez haja um jeito melhor. Por que nós comemoramos a Páscoa? Você não sabe... Na Páscoa nós agradecemos a Deus por nos livrar da escravidão. E é justo então vender um homem como escravo quando agradecemos a Deus por nos livrar da escravidão? Ah. Ah, desculpem, senhores. Ele é um menino curioso, sabe? Senhor dos céus, Deus das alturas, aceite este sagrado e imaculado Cordeiro como sacrifício pelo pecado. Calma, calma. Isso ainda está eu ajudo você a ir. Eu estou preocupado. Onde estará Jesus? Ele sabe que devemos partir. Já deve estar vindo com os primos. Ah, José, eu ainda não vi Jesus por aqui. Ele está bem, Maria. Jesus está muito bem. Que mamãe fique preocupada! Jesus! Jesus! Jesus! E eles devem estar à nossa espera quando nós chegarmos. O senhor viu Jesus? Talvez ele esteja com os primos ali embaixo. Não, eu já fui olhar lá embaixo. Não viram Jesus o dia todo? Ele nem procurou vocês? Achei que estava com o Senhor. Jesus! Jesus! É, parece que nenhuma das crianças ouviu. Eu estou assustada, José. Eu acho que ele ficou para trás. Vamos voltar e procurá-lo. Não precisa se preocupar, Maria. Não podemos falar nada sobre o menino perdido. Não pode nos ajudar a encontrá-lo. A cidade é tão grande. Bom, talvez eu possa mandar alguns homens amanhã cedo. Só amanhã cedo? Mas temos a noite toda ainda. Não somos pagos para achar meninos que fogem. Jesus não fugiu. Ele está perdido. Eu pensei que o senhor pudesse fazer alguma coisa. Calma, Maria. Está tudo bem. Olha, muito obrigado. Voltaremos amanhã. O meu filho tem mais ou menos esta altura e o nome dele é Jesus. Não, não não, vimos, não. A última vez em que o vimos foi no portão norte, mas já se passaram três dias. Não, não, não vimos. Não vimos. a lei foi nos dada para nos ensinar o que é errado aos olhos de Deus sim mas mais importante do que saber o que é errado é fazer o que é certo mas é Jesus venha Maria Eu espero que você não esteja ensinando que a lei é inútil absolutamente de jeito nenhum mas e se a lei pudesse ser Hã? completada completada? Isso mesmo, completada pelo amor. O que aconteceria se amássemos os outros como a nós mesmos? Mais do que amamos a nós mesmos. Nós nos sentiremos plenos de clemência e compaixão. A lei é boa, mas não pode mudar nosso coração. Porque um homem não pode amar a lei e odiar seu irmão. Mas com o um amor em nosso coração, teremos executado a lei. Veja Lá está Jesus. Mamãe? Ah, Jesus! Ah. Onde você esteve? Nós procuramos você em todos os lugares. Procuramos você em todas as casas e mercados de Jerusalém. Por que me procuram tanto? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? E você vem para casa conosco, Jesus? E lá, Jesus cresceu forte no espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Raios de sol dourado. E Tu és o meu Filho amado, em ti me compraz. Jesus foi depois conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde buscou a sabedoria do Senhor através do jejum. Ele tem realmente uma grande força Você precisa de ajuda Não preciso Mas logo você vai morrer Engana-se, eu não morrerei Enquanto não tiver cumprido a vontade de meu pai seu pai? Sim, o senhor Deus. Se você é o filho... Por que ele deixa que você sofra tanto? Pois acredite, eu sofreria muito mais do que isto para ter o amor de Deus. Prove isso. Aqui, agora. Tome esta pedra e transforme-a em pão. Vamos. Poderá satisfazer a sua fome. E se e o fizer. fizer eu me prostrarei e o adorarei todo sempre. Está escrito que o homem não viverá tão somente de pão, mas de de cada palavra que vem da boca de Deus. Eu sei quem você é e você sabe quem eu sou. Jerusalém. Longe Jerusalém. Ali estão elas. As pessoas, pessoas que você veio salvar. Mas antes, elas precisam crer. Está escrito. Deus ordenará os seus anjos que protejam você. Eles evitarão até que você tropece em alguma pedra. Eu tenho, Eu tenho um plano. Até se daqui, de daqui abaixo, abaixo, quando elas virem que os anjos salvam, elas acreditarão. Elas saberão que você é o filho de Deus. Você diz que está escrito que eu serei salvo. E está. Mas também está escrito: "Você não tentará o Senhor seu Deus." disposto a lhe dar tudo isso. Não é seu para que possa me dar. É, é meu e eu, eu posso lhe dar. É, é meu. As pessoas é deste mundo obedecem a minha voz, voz. Porque eu tenho poder. Poder, poder como você poder. nunca viu. É. e é vier desse bom ar. Era sem fim, rebanhos e manadas Reis e exércitos, espadas espada e lanças. Espada. Isso, isso é poder! E isso tudo pode, pode ser, ser, seu ser seu se você fizer uma coisa Proste-se e adore-me para sempre e Faça o que eu mandei, vive de joelhos e, e me adore porque eu sou o Deus desse tipo. Satanás, retire-se daqui. Porque está escrito, ao Senhor seu Deus você adorará e só a ele dará cura. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a redondeza.